Como que é o nome da senhora? Maria Aparecida Molina de Oliveira. Molina de Oliveira. A senhora é natural de onda, né? Senhora, eu fui nascida por aqui mesmo, meu pai tinha um sítio, né? Aqui na, pra cá da, Por cima da Mococa ali. Então a senhora conhece fazenda, a fazenda da Mococa lá? Aqui o Zé Pinheiro, é. chave, conheço tudo, eu fui nascida e criada ali. A senhora conta quantos anos? Eu vou fazer 81, agora em outubro. A senhora é nova. Então nós. Está esperto, aí nós vamos nos passeios, nós passei, nós da terceira idade, nós vamos nos forró, nós nos passeios, vai para. Isso pra é pralha. bom demais. E a senhora tem quantos filhos? Tem oito. Oito filhos? Torro o café para fora, mexo com horta. E a senhora fala o nome deles ou não? Falo. Vamos ver o nome deles? O primeiro é José Carlos. José Carlos. Manuel, de, Manuel Donizete, Maria de Lourdes. Depois o Pascoal. Depois é o, o Sérgio. Depois a Fátima. Depois é a Márcia. A Márcia. Parabéns. E o esposo da senhora? Morreu. Faz oito, nove anos. O nove. nome dele? Era Pascoal de Oliveira. Eles tinham um sítio também na Chave. O, o, o, o da Pescida? Só ficou casada há quantos anos? Cinquenta e cinco. Parabéns, viu? Uma vida bonita, Deus grande. Ele você parou porque. Ah. Lutou muito é, em fazenda. Né? É, é. morou muito em fazenda. Sim. Vocês moraram em fazenda? Não morou em Jaborandi, é? morou no Aristote é? morou no Indaiá, na fazenda Zé Pinheiro. Você morou na fazenda Jaborandi? Morei oito anos. A senhora conheceu aquele pessoal de lá? Conheci. A dona Lígia Borges do a Val? A Lígia, conheci. Ela ia muito com a perua. Enchia uma perua de molecada e soltava esses moleques lá e me, me virava um tiro pra cá fazendo. Que coisa boa! A dona Lígia, eu sou físico, a, a mulher dele. O sou Cássio. Emílio. É, Cássio, o senhor... Emílio a, Ferro. Administrador, eu sou é. é emílio. Era Emílio e a Joana. A, a dona... Dona, dona Lígia era muito amiga minha. Era amiga? É. Então. Eu sou da igreja dela. Eu ah, fui eu pastor onde... da presbiteria. É, é a igreja que tem naquela rua em Franca. É, o é, Monsenhor Rosa. É, que é onde... Em tem frente era... a IC, na é, esquina. É, a... até o Visico, tinha... a casa dele era lá, né? É, a, a casa do Visico. É, então... E ele se doaram aquela propriedade para a igreja. Ele Doou para a igreja. Então é. a lembra da até dona... A, a Nossa senhora das Graças era, da, é, era a igreja deles. Aí, é. que a, a, a dona Ali, a mulher do Fisico, é. ela era católica. Ele é. não, ele era da religião. É. Aí a igreja No Céu das Graças era a casa dela. Ela morreu, virou a igreja No Céu das Graças. Que bom. Oh, oh, oh, ô, ô, ô Aparecida, mas a senhora não lembra da, da dona Filipina não, né? Não, dessa não. A mãe dela? Não, a mãe dela não. Não lembra, não. não. Ela ia muito lá em casa? Porque a senhora morou ali na, na, na fazenda Jaborandi? Morei, oito anos. Ali tinha colônia? E tinha colônia grande, igual mesmo. Muita gente? Ih, Era gostoso ali. Eu trabalhava na roça, eu levava até o nenezinho pra roça. E nós banhava café, nós plantava a fazenda que produzia mais café. É, Aqui é a, a, a Jaborandi, é terra boa, Agora né? Era ter um restaurante bom lá, Careiro, mas é, é bom. É bom, né? Ixi, Comida lá. gostosa, né? Caseira, né? Caseira, De... coisa boa. É só sábado e domingo. É, é, só domingo. É. é só domingo. Eu dou foi um prazer, uma alegria eu conhecer também, a senhora. Eu também. Eu sou o Ronaldo. Eu, eu, sei, tá bom. Pastor. Eu, então, aí o eu... A Dona Joana era muito boa, era uma mulher muito boa. Ela morreu com vontade de me ver e eu não podia ir lá com o tiozinho pequeno. Moral. A, a Joana é prima, é. Nossa, ela era prima a segunda do meu pai. A meninada ia lá buscar leite, ela, era só ela e o velho, o só Emílio. Dava que monte de palma pros meninos, era bolinho tudo, e isso aí é contente. Ah, mas era uma festa, né? Quando eu mudei de lá, ela sentiu. Ela falou pro meu pai, oh, mas sou pastor, mas o senhor levou... A Maria embora, meu Deus. O seu Emílio falava assim pro meu velho. O senhor Pascoal ah, não muda aqui não. O senhor tem crianças. Os crianças vão morrer de fome. Isso vai mudar, né? Mudou é. aqui pro Belo Horizonte. Certo. Da, do José Alexandre. É. Depois, né? Vai para cá. Aqui tá, vai fazer 50 anos. 50 anos. Sou Parabéns de... pra senhora, viu? Obrigada. Foi muito bom conhecer eu a senhora. Eu sou divertido, Eu converso com todo mundo. Tenho amizade com todo mundo. Isso é bom. é bom. É bom. É O seu Olivo também, eu gosto de conversar com ele. Ele tem umas histórias boas. Ah, é, nós temos né? as histórias antigas, né? É, as histórias é antigas. Do nosso, nosso tempo. Era muito bom. Aí, ó. Uma vida muito boa. Naquela época você não via um homem passar com um negócio e... desse aqui, não. Vendendo. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, tá. Olha lá. Olha lá. É, padrão. É, de... Aí, ó. Vendedor de, de, de coxa. Dez, é, coberto. Daqui a um tempo... Ah, tá... né? É daqui. Não é. Tá parecido. É. A senhora nunca não comprou coberta, assim, não? não comprei muita. Muita é. coberta? E ganhei também. Tem então, uma é. sobrinha mora em Foz do Iguaçu. Ela trouxe duas pra mim. Sempre quando ela vem me traz presente. Toda vez. Ah, mas então a senhora não passou frio esse ano, ah, não? E frio. Não tem nem frio, né? Eu não sinto frio ando assim, ó. <risos> Eita. O frio pra mim é longe. Outro dia eu fui no terço. De noite, sem brusa, a mulher ficou brava. Ah, mas tem que pôr brusa, o médico... É, só... fala que o idoso, tem que O médico não boca. sei o que, ele ah, o médico só põe minhoca na cabeça da gente. <risos> Falei, eu não acredito em nada de médico, é yeah. nada. Eu, eu levo minha vida assim, não tomo remédio, não tomo nada, nem para pressão, nem vacina. A e bebe fica... muita água. Bebe muita água. Isso é bom, né? É bom. Algum remédio caseiro. Hein? É, algum remédio caseiro. É isso aí, Dona Aparecida, muito obrigado, obrigado por conhecer a senhora. Deus abençoe, eu viu? Você também. E fiquei contente em conhecer tá. a, a, a, história a história da senhora. Da Vou vida vida. colocar a senhora lá no Face, pode? Pode. Pode, então. Pode. Então aí, tá. Eu... Você vai aparecer junto com o seu Olívio aí, ó. Aí. É eu meu conhecido amigo. Conhecido há muitos anos é né, Olívio. É É uma família só. Uma família. É. Graças a Deus, povo aqui em Cristais, os conhecidos <risos> é uma família só. É uma eu cidade avante, boa. O marido dela arrumou uma bicicleta para ele de Alamonte. É mesmo? É, gostava de uma bicicleta. Ele falava assim, ele falava assim, eu ia passear, e falava assim, você toma, toma dinheiro para você ir passear. Eu falava assim, nossa, eu já gosto ainda, você me dá dinheiro, eu tô enrejado. <risos> <risos> Valeu, dona Aparecida. É, Foi bom. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos buscar um pão, né? É, tá bom. meu tá bom, remédio, é, eu remédio é eu alimento. Quando eu lembro em doença, é hora de eu dormir, de noite. E quando é cedo que eu levanto, se eu lembrar em doença, é hora de eu trabalhar, eu mexo com horta, toco café para os fazendeiros, mexo com horta, galinha, e vai me levando minha vida. Parabéns! Obrigado. Fica com Deus. Também. Foi muito bom. Falo, ontem as minhas é meninas, bom. mãe, precisa café se lixo ou barrila. Eu falei assim, ixi, eu não tô nem com pressa de morrer, que dirá trabalhar. <risos> o mundo é bom, né? Eu é, tô, o mundo é bom, é, eu tô muito bom. É, eu Valeu, eu, dê eu dê o mundo bom. Valeu, doutor Trabalhar, pra quê? A gente morre e leva nada. Não leva nada. Não. Aí a urna, não tem gaveta, né? E tem, tem orgulho, né, Olívio? Não leva Nossa, nada. Anda aqui, que é tem só... gente que não aprendeu a viver ainda, não, não, eles acham que porque tem uma fazenda, tem um carro. É. todo físico era muito bom. É que eles eram umas pessoas, assim, ricos, mas simples. Eles vinham na casa da gente, a gente era pobre, colônia E eles ficavam uma... na casa da gente. Eu tinha uma tia que trabalhava para eles, Chica. Uh -huh. Tia Chica, irmã da minha mãe. Então? Fazenda de fizique. É, sei que foi um tempo e muito eu jantei, bom. A gente era uma saudade da de... Nós tínhamos um tempo bom e não sabia, né? É. Era. Hoje Isso é só droga e matação Isso. e roubo e assaltando. É. Eu não quero nem roça mais. É. Nem que eu tivesse dinheiro, não queria morar em um sítio, não. Esse dia mataram o, o coitado velho. Aí é, eu vi. É. Que, que judiação. Que aperto, né? É, isso é um, um pecado muito grande. É, é isso aí, gente. Valeu. Deus deu a vida, Deus dá a morte. É. Porque é assim, né? É ele que vai tirar. É que tira. No dia certo. Muito bom. Então, outro dia o senhor vem e nós. Vamos prozear mais. Vamos prozear mais. Que nem fala as meninas, vamos prozear. Vamos prozear. A meninas fala, vamos prozear. Vamos prozear. <risos> é um menino. É isso, valeu. Graças a Deus, a gente tem saúde. Eu nunca fiquei doente. Eu fiquei cinquenta e anos. Nunca dei trabalho pro meu velho um dia, ficar de cama. Trabalhando. A senhora, a, a senhora falou uma coisa, eu vou perguntar. E esses meninos da senhora nasceram com o quê? Com parteira? Parteira, tudo na roça. Tudo na roça? Trabalhando. E eu saía com esse dinheiro de resguardo, ia trabalhar a mesma coisa, <risos> torrava café a mesma coisa. E ah, isso faz mal, o que faz mal, que faz mal. E, e, e, sabe o que, que faz mal? As coisas que as, as mulheres comem hoje em dia, elas comem tudo que vê, vai, é. né? e nós guardava direitinho. Né? Guardava direitinho. Não pegava peso, não comia as coisas que não podia, né? É, igual mãe o, de oito filhos. Igual o povo antigo, né? Ué. A minha mãe comia feijão com farinha de milho 40 dias. E eu via arroz é. assim, minha mãe me deixava, era há 20 e tantos anos, há <risos> vinte e tantos dias. E eu olhava aquela comida desde lá, nossa, eu que eu comprei comida aqui, minha mãe me deixava. Comia só? E, e... Só sopa, essas coisas leves só. Só coisa leve? Até 25 dias. Por isso que eu não tenho barriga d'água, não tem nada. <risos> Graças a Deus. <risos> tem água só oh. para beber, o, o moleque. Mas é copinho. O mulher é. tinha que usar a touca. E das... as faixas apertadas, do mulher, por isso que ele não dormia, vai ficava Puta. embrulhado. Ah, cama. é por causa do amigo? É, é. uma bobeira, hoje não, hoje ele de qualquer jeito. Acostumava com é a natureza, É. Né? Por isso que eles dormem. Eu, antigamente não fachava aquele trem. Apertava, o... né? É, capaz que eles choravam. Né? Ele chamava coelho, né? É, por isso que os meninos choravam, né? É. Hum. É Toma isso aí, aí tomar Maria. dor de ouvido, não sei porquê. Ah, é? Hum. Foi bom demais conversar com a senhora, viu, Dona Maria? Tá bom. E eu fiquei contente. Ronaldo, aqui, ó. É, tá registrando a história da Dona Maria e do Sr. Olívia E falando da fazenda Jaborandi. Uh, Jaborandi, que tem uma história. Morei duas vezes lá, engraçado. É. Morei lá, mudei, voltei para a mesma fazenda. Coisa boa. É. Lá é tem umas 10 casas, não? Né? Ah, eu Polônia. nem fui lá mais. Foi... Eu fui mais lá no né? aniversário do Íris, de casamento, que eu fui lá faz muito tempo. Muito tempo. Mas acabou aquelas casas, acabou tudo. Vai acabando, acabou, né? Acabou né? a boa graça. É. Acabou é. aqueles povos que nós tínhamos tudo amizade. Da, da tristeza de mim. É. Tinha o Finado Augusto, morava é. lá. o Sonequinha. Aquele povo tudo conhecido. É. Era tão bom. Coisa boa. Eu sou uma pessoa, nunca briguei com ninguém, nunca discuti com ninguém. Nem vizinho, eu morava em Colônia assim. Não gostava. Aí na Colônia Vera, 22 casas duplas, tinha casa de três é. famílias. É. É. Era torneira só para muita gente. E, né, vivia assim mesmo. É isso aí, valeu. Valeu, tchau. Tchau, aí, tchau. tchau. vai com Deus. É, dano, vai. É, é isso tchau. aí, vai buscar o pão lá para tomar um café. É, fala que o, o alimento dela é, é, é o ali, o remédio dela é o alimento? Olha, Olha, lá. É Olha lá. Ela é inteligente. Inteligente.